Quando eu estava no rio, acabei ouvindo um barulho esquisito com falas desumanas. Por que trouxe o Livro de Gallifrey para esse lugar? Scarver está com a nave e o livro. Ele vai para Shada. Shada? Melhor não revidar. Doutor, sua mente vai ser minha. Quero conhecer seu alfaiete. Matius! Ah. Pare com isso! Minha nossa. Vamos entrar num caminho bem complicado. Quando eu disser para fugir, corre. A... Chada. Que o universo se prepare.